O vídeo de hoje foi feito ó, sob medida para aquele que é prestador de serviço, profissional autônomo, empreendedores que estão aí na batalha e que tem dificuldade para fazer vídeos nas redes sociais. Isso vai acabar a partir de agora, porque no vídeo de hoje eu separei 10 ideias de vídeos para prestadores de serviço que eu tenho certeza vai ajudar você. Oiê! Aqui é Suelen Ramos, sou especialista em vídeos online e criadora do Empreenda para Valer, um canal criado para incentivar você na divulgação do seu negócio por meio de estratégias em vídeos e mídias sociais. Então vamos lá! A primeira ideia de vídeo que eu dou é um vídeo de boas-vindas. Esse vídeo de boas-vindas você pode colocar ele nos, na apresentação do seu canal no YouTube ou usar esse vídeo que na verdade ele é um vídeo bem curtinho de até um minuto para você é, responder às pessoas é por meio de um WhatsApp quando a pessoa perguntar ali Ah mas o que que você faz né às vezes para você não precisar ficar perdendo muito tempo explicando explicando a mesma coisa para várias pessoas que podem te procurar durante o dia dependendo do seu segmento manda esse vídeo de boas-vindas e como você faz o que que esse vídeo precisa ter a sua apresentação né? o que que você faz como você ajuda com seus serviços em uma pequena chamada de ação que você pode direcionar a pessoa para aquilo que você deseja. Para onde você quer direcionar essa pessoa? Para entrar em contato com você por e-mail, pelas redes sociais, não sei, pode ser também. Para, de repente, algum vídeo, algum conteúdo mais expressivo que possa estar no YouTube. Então, o vídeo de boas-vindas, ele é excelente para resumir em pouquíssimo tempo aquilo que você faz. This is so exciting. O segundo tipo de vídeo são os vídeos de conteúdo. As pessoas adoram consumir informação na internet, em especial é, em vídeos, vídeos rápidos, dinâmicos. E os vídeos de conteúdo você pode produzir dessa maneira né é um vídeo fácil de consumir ajuda a audiência a resolver um problema e ele é poderosíssimo para você usar em alguma estratégia de marketing na sua comunicação em anúncios para gerar envolvimento então o vídeo de conteúdo é o mais fácil que eu considero de ser produzido e é o que um dos que mais geram resultados. O terceiro vídeo são vídeos tutoriais. Você é fotógrafo, sabe mexer bem no Photoshop? É um web designer, né? Sabe trabalhar bem com artes? Coloca o seu conhecimento, parte desse conhecimento na internet, para as pessoas começarem a conhecer o seu conteúdo, conhecer o seu trabalho e como isso acontece quando nós vamos lá no Google fazer uma pesquisa né e a gente quer aprender alguma coisa nós vamos lá e vamos colocar como aprender a mexer no Photoshop por exemplo então vai aparecer artigos vão aparecer vídeos por isso que é interessante você quando produzir um tutorial que você queira publicar na internet que você publique algum assunto alguma palavra-chave que as pessoas estão buscando ali tanto no Google quanto no YouTube e é um ótimo vídeo esse tipo de vídeo funciona muito o próximo vídeo é depoimento de clientes, esse tipo de vídeo gera prova social, ou seja, eu quero também te propor um exercício, quantas vezes nós antes de tomar uma decisão de compra, a gente vai lá no site, vai lá na rede social para ver se tem algum depoimento de cliente vai numa página de vendas para ver se aquela pessoa realmente gerou resultado e como a gente tem certeza se vai comprar aquele produto ou contratar aquele serviço na maioria das vezes é pelo depoimento dos clientes bom ao momento que a gente vê ali faz a leitura do depoimento isso passa a ser um fator decisivo de compra Então passe a usar os depoimentos de clientes a seu favor, a favor do seu negócio e quando você for planejar o seu conteúdo, inclua nesse planejamento depoimentos de clientes em vídeos, mensagens de WhatsApp ou até aquelas mensagens que às vezes eles mandam por direct, então aproveite isso e também use a seu favor. Sabe aquelas perguntas que você sempre recebe das pessoas com dúvidas sobre o seu serviço, aquelas mais frequentes? Transforma todas as respostas em vídeos. Um vídeo de perguntas e respostas vai ajudar demais na economia de tempo do seu negócio. Tá lá no grupo de WhatsApp, o cliente foi lá e perguntou uma determinada dúvida? Vai lá e manda o um vídeo. Isso vai ajudar demais no ganho de tempo na agilidade do atendimento além de você ajudar é, a esclarecer dúvidas que as pessoas estão perguntando ou estão pesquisando sobre o seu serviço e agora eu vou falar de uma grande tendência em relação à produção de vídeos que são as lives as lives hoje você consegue fazer pelo Instagram pelo Facebook pelo YouTube transformar esse conteúdo mais denso mais longo em algo que você pode reaproveitar e nas suas mídias em, em outros canais de comunicação então as lives além de ser um conteúdo que gera autoridade para você é uma ótima maneira de você produzir um conteúdo mais denso para você distribuir nos seus canais de comunicação. Então, aproveita esses, esses recursos que essas ferramentas é, oferecem. né? O Instagram é ótimo para isso. Hoje a gente consegue abrir enquetes e se relacionar, saber o que, que as pessoas estão querendo saber em relação ao nosso serviço, em relação à nossa vida pessoal. E tudo isso você pode transformar em uma palestra, em um conteúdo mais longo e utilizar as lives para fazer isso acontecer, transmitir um aulão ao vivo, hoje isso é possível, né? E uma dica extra: dependendo do conteúdo, dependendo do, da aula que você for oferecer, por exemplo, você pode empacotar isso e vender esse conhecimento na internet. O sétimo vídeo tem a ver também com o Instagram, que é. O IGTV, produzir vídeos um pouco maiores pelo IGTV. Se você produzir um vídeo e publicar via celular, é, você pode produzir um vídeo de até 15 minutos. Se for publicar pelo desktop, é até 60 minutos. Então, vale a pena você investir no IGTV, ele ajuda a aumentar o alcance das suas publicações. Além do que, existe uma previsão do IGTV ser monetizado muito em breve. Então começa a produzir conteúdos por lá, aproveita o IGTV e inclusive coloca uma prévia Ali no feed para que as pessoas saibam do seu conteúdo, ou saibam que o seu conteúdo, aquele conteúdo um pouco maior, está lá no IGTV, tá? Então não perde essa oportunidade. That's how you do an evil laugh. Tchau for now! Um tipo de vídeo que não é muito comum, mas que funciona para quem presta serviço é o orçamento em vídeo. What? Sim, meus caras! É possível você ser criativo fazendo um orçamento em vídeo, criando logo de cara esse relacionamento, essa conexão com aquela pessoa que tá querendo saber sobre os seus valores, saber um orçamento, por exemplo. Eu costumo fazer isso e mesmo aqueles clientes que não fecham, não fecham um contrato comigo, sempre me dão um feedback falando que se surpreenderam com a minha proposta. Então, quer surpreender o seu cliente? Então, aposte em fazer um orçamento em vídeo, tá? Eu dei uma dica, da, de, a ferramenta que eu costumo usar, aproveitando aqui, é, chama Tracto. É uma ferramenta paga, mas que vale muito a pena investir para você produzir uma uma bela de uma apresentação um e-book dependendo de como você quer distribuir o seu conteúdo usar essa ferramenta incluir o vídeo lá e mandar um PDF para o seu cliente então vale muito muito a pena e gera muitas conversões que é isso que importa no final não é mesmo? no último vídeo, Storytelling, gente quem não gosta de ouvir histórias, fala a verdade né, eu adoro ouvir histórias, eu adoro é, conhecer a vida das pessoas, E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado também tem curiosidade de saber um pouquinho mais de quem tá ali do outro lado do celular de repente te inspirando em algum conteúdo te entretendo ali no Instagram né quantas pessoas quantas celebridades né a gente segue quer saber um pouquinho da vida pessoal então contar a sua história nas redes sociais também conecta né atrai um público que vai ali ó se identificar com você se identificar com a sua história então quando você for planejar os seus conteúdos, procure em algum momento ali nos stories, que também é um tipo de vídeo, de você contar suas, a sua história. Quantas pessoas tiveram histórias lindas, de superação, né, de vitória na vida, e quantas poderiam ajudar, quantas outras né, poderiam ajudar se apenas é, colocasse isso na internet. Muita gente tem dúvida em relação a isso, né ah, Sueli, mas... É, será que é complicado né postar muita coisa da minha vida pessoal não tenha medo não claro tem que ter um equilíbrio tá bom por favor se você tem uma conta comercial é importante em algum momento ou outro você colocar ali um pouquinho da sua vida pessoal isso faz parte mas não isso tomar sei lá o 80 por 60 por cento de tudo aquilo que você publica tá toma muito cuidado com isso Who was driving? Oh my god! Em resumo, aposte, invista né, em contar histórias que acredita, conecta muito com as pessoas, tá? E o último vídeo: faça anúncios em vídeos. Sim! Yes! Se você é prestador de serviço, profissional autônomo, dependendo da área, não pode fazer. Profissionais da área da saúde têm que tomar muito cuidado né, quando vai fazer algum tipo de anúncio, mas dependendo da sua área, dependendo do nicho de atuação, faça anúncios em vídeos. Divulgue a sua marca, né? divulgue o seu trabalho. Hoje é possível aí a gente trabalhar com uma segmentação de público pelo Facebook e atingir um público mais ali, ó, certeiro através das redes sociais e por um custo que não é caro. Vale a pena investir em anúncios. Então invista, dá muito certo, gere leads, né? Pessoas tráfego entrando ali ó, nos seus canais de comunicação para que você sempre receba de alguma forma uma proposta de orçamento ali e comece a atrair as pessoas é, por meio dos seus conteúdos e por meio também dos anúncios em vídeos. Bom, então essas foram as 10 ideias de vídeos para você. Faça vídeos, distribua nos seus canais de comunicação, explore todos esses canais a favor do seu negócio e se você é prestador de serviço e tem mais ideias que você acha que possa ser bacana compartilhar aqui nos comentários eu vou adorar saber e também vou gostar bastante de interagir com você e detalhe eu fiz um mega artigo super completinho falando sobre essas ideias de vídeo se você quiser ter acesso eu vou deixar o link aqui na descrição tá bom tem alguma dúvida sobre isso? Quer curtir, compartilhar? Gostou desse conteúdo? Manda ver, tá bom? Eu espero você até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.